Olá, sou Leandro. Chegamos no dia 11 de setembro e é uma data muito significante para mim. Não tanto para os americanos que lembram muito os ataques da Torre Gêmeas, mas foi nesse dia que eu recebi o telefonema da garota que trabalhava no RH da empresa na qual estou trabalhando agora, dizendo que eu fui contratado. E nesse dia foi muito importante para mim porque eu pulei de alegria. Eram cinco anos longe do mercado de trabalho e todo cara que está buscando conhecimento, está se dedicando muito, ele quer um trabalho digno. E eu digo uma coisa para vocês que estão procurando emprego, seja deficiente ou não, que sempre busquem é, evoluir, sempre busquem ser uma pessoa melhor a cada dia, desenvolvimento pessoal é muito importante. Não desista no primeiro não que tu tiver, porque simplesmente cada não que tu recebe numa entrevista de emprego vai te fazer mais forte e vai, com certeza, estar tá mais próximo do sim. É, nesses cinco anos que eu fiquei desempregado, eu digo uma coisa para ti que está me ouvindo agora. Foram... É, momentos de tensão, momentos de pensamentos ruins na minha cabeça, momentos de desistir de tudo, momentos de trocar de área. Era muita turbulência que eu vinha passando e a pressão de parentes, de, de pais, era uma enorme e eu não sabia onde me enfiar, entendeu? E é por isso que eu digo para vocês: só tenham calma, só levem a vida leve, e comecem a ligar o foda-se, vai para uma entrevista de emprego, é, apague todas as expectativas que você tem, e só dê o seu melhor na entrevista, porque se você não passar, pelo menos você deu o seu melhor, e liga o foda-se, não, não passei, pronto, agora vamos para o próximo, o próximo pode ser melhor. Antes de eu ter essa sacada que me fez mudar muito, eu criava muita expectativa naquela ocasião que eu precisava de dinheiro, eu não queria depender dos meus pais. Sim, eu dependia dos meus pais para me dar tudo, eu já estava de saco cheio disso e eu queria só ser independente financeiramente. E a primeira coisa que tem que fazer é deixar a expectativa de lado, não criar expectativa nenhuma. Vai para uma entrevista de emprego, vai bem, é, mente limpa, deu o seu melhor. Você sabe que pode dar errado, mas você deu o seu melhor. E se você tem uma decência e está indo para uma empresa, é, entrevista de emprego, eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil, entendeu? Então, seu decente, por mais que você estude, por mais que você se doe pra caramba em, em estudos, e conhecimento, você sempre vai ser o cara deficiente, o cara que tem limitações. Ah, isso eu não estou dizendo só para homens, mas também para mulheres que são deficientes, que você tem que romper a barreira do preconceito. Isso é nítido que eu fui vítima de preconceito em muitas empresas que eu fiz entrevista. Algumas disseram o seguinte, tu é deficiente? Então não vai dar porque essa vaga aqui não é pra ti. Mas eu tinha um conhecimento suficiente pra pegar aquela vaga, entendeu? É isso, cara. É, foi o momento mais mágico da minha vida de 11 de setembro. Eu tô aqui compartilhando pra vocês que é, eu cheguei a pular de alegria, eu cheguei a gritar, eu cheguei a expor tudo que eu sentia durante 5 anos pra fora, entendeu? E você que tá aí batalhando por um emprego, levantando cedo, levantando cedo se doando o máximo, uma hora a tua hora vai chegar. Por mais que você tenha nãos na tua vida, muitos nãos, você tem que dar o seu melhor sempre. Então esse era o recado que eu tinha para dar agora, hoje. E se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal para receber notificações de vídeo novos a cada dia que eu lançar, a cada dia que eu lançar. Me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo no vídeo e até mais. Valeu!